Olá turma hoje eu vou mostrar para vocês como salvar um arquivo do seu computador ou do seu pendrive na pastinha do Google Drive especialmente para você Denise vamos lá aqui eu tenho a minha tela inicial do Google já fiz o meu login meu perfil Alice Maria vou clicar nesta parte aqui dos meus aplicativos e automaticamente ele vai mostrar o menu com os aplicativos do Google. Eu vou clicar em Drive. Ao clicar em Drive, você vai encontrar essa sua pasta aqui, Denise. Vai clicar duas vezes na pasta. Aqui você vai observar que não tem nenhum arquivo. Mas tem a instrução Solte Arquivos aqui. Você vai pegar abrir a sua pasta meus documentos ou pendrive clicar no arquivo que você quer transferir para sua pasta para selecionar, depois vai clicar duas vezes sobre ele segurar e arrastar vai aparecer esse círculo azul você vai soltar o seu arquivo em poucos segundos ele vai aparecer aqui dentro da sua pasta enfim você agora já tem o seu documento dentro da sua pasta Denise, tudo bem? Espero ter ajudado. Bom final de semana para vocês.